Bate nele, bate nele, bate nele. Ele pegou a arma, ele pegou a arma. Ai, ai, ai. Inteligente, sabe que é o Gabriel novamente. Haha. Ha. Matei, mano. Não. Você é um bosta se você não roubar minha kill. Sabia? O bicho. Ai, beijo. Ai, beijo. Toma então, você quer vir com. Ai, tão, tão, hein. Matei, pega, Pra mim eu não dei no bosta. Matei já, mano. Matei, matei, matei todo mundo aqui. Eu sou o quê? Louco. Que frio ali. Olha, tem coisa lá embaixo. Onde ela tá? Ô oh, Gabriel, Gabriel, usa comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, usa comigo. Calma. Calma, Ai Tomei bala, comigo, tomei bala. Que... Usa, usa, aperta o botão de. de. de. de atirar. Matei. É pra quem tá vendo esse vídeo e não sabe que. O ator do contrário negro é meu peito você não tem vídeo. Tô na safe 2, outra safe. Tô já dentro da safe que tava na safe. Os caras são como? Franquinho, meu irmão. Tem um vagabundo aqui, um... Desgraçado. Tem um vagabundo, vagabundo. Mano, vagabundo, mim, vagabundo. Tem... vagabundo. A... Um gnome, <risos> mano. Que bosta. Que eu outro... tô... Nossa, eu sou muito burro, velho. Uma arma Que susto, demônio. Eu tô bem em cima dele. Ele vai cair na minha cabeça. Você pega, vai. Não tem como. Pega um o Ah, não. Eu impulsionei pra cima da árvore. Gabriel, precisamos ir pra 6. Ah, eu tô indo. Mas o cara tava me enchendo o saco, velho. Que agora eu morro. Ih, ó. Você morreu. Não, ai tem três, dois, 1, um. consegui! Aí ficou tipo um negócio, um... Ficou bem bom, hein, viu? Nossa, esse top. é boa, só que eu tenho na mão? Não, eu sou eu sou parte do cenário. De... Matei! Quer ver que eu vou tomar uma bala? Ah, morri. Tá me batendo desgramado. Vai, coisa de carro, vai. Uh, vai, Mateus! Não para não, Matheus! Ele tá aqui, Matheus, na sacola! Vai, Matheus! Ele tá chegando, bateu! Não, Matheus! Acertou, Matheus! Acertou, Matheus! Em filho! Ai! Ele se matou! Ó ah, Matheus, pra você, ó. Quer outro? Toma outro aqui, ó. Mais um? Toma também. Você quer mais? Toma mais. Se você quiser um aí, ó, toma, tá aí também. Eu vou conseguir. Vagabundo! Vai lá, você também. Você é muito... Ai! Você quer aí? Não. Vou encher aqui a roda pro senhor? Eu vou Achei que gostosinho, aê! Que bonito, vai cair aí, soba.